Meu amigo, por gentileza, qual que é o seu nome? Walter Valdeci Alves. Walter Valdeci Alves. Gente, eu tava passando com a minha esposa aqui e ele é inteligente, viu? Ele colocou isso aqui depois de um radar de 60 por hora. Espero que só ele, mas dá uma olhada que nós encontramos na beira da estrada aqui. Vai vendo. Olha que beleza. Olha o que ele fez. Eu falei assim, aquelas bananas ali estão no ponto de passarinho comer, né? Que é essas aqui, ó. Ele falou assim, não, já deixei aí para os passarinhos chegarem e comer e não avançar nas outras. Olha a sabedoria que o rapaz tem. E também, olha que bênção. Pessoal, passando na rodovia que liga a cidade de Poço Fundo, vocês vão passar num lugarzinho chamado São João da Mata, descendo no sentido Pouso Alegre. Vem devagar, passando no radar... Olhe à direita e vem aqui e compra o produto que o nosso amigo aqui está vendendo. Eu tenho certeza absoluta que é um mel essas bananas. É um mel. Para os apaixonados por pimenta, que nem eu. Quanto Aqui, ó. É, eu estou proibido, meu amigo. Senão eu já ia levar um também. Eu estou proibido de comer por um tempo. Eu gosto da comari porque ela faz sentir é, assim mais desejo pela comida. E ele estava aqui deitadinho, a minha esposa viu ele deitadinho ali, eu falei, opa, vamos acordar o rapaz. Uhum. Ô meu amigo, nós estamos conversando aqui, falando sobre uma coisa e sobre outra, enquanto isso, eu vi aquilo ali, eu gostaria que você viesse aqui, por favor, me explicasse, como que vocês, ou por que, melhor dizendo, plantam a mandioca nessa posição de pé, ó. Ó pessoal, eles plantam a mandioca de pé, ó. Eu queria saber de você, como que você aprendeu? Quem te ensinou? Porque eu estou vendo os brotinhos aqui já, ó. Mesmo no tempo seco, o brotinho está saindo, ó. Aí você vai falar para mim, porque eu fiquei curioso, eu quero aprender, ué. É, porque ela plantando de pé, ela dá uma joca de... de em, roda, da, pezinho, em roda, do pezinho. Em roda da rama. Em roda do pé, da rama, tudinho fica mais por cima dela, não, fica, não funda muito. E se você plantar ela deitada? Ela vai muito para baixo. E essa fica mais por cima da terra. Você aprendeu com quem? Meu pai tem 91 anos, perto dos tipos. Sempre plantou assim? Só muito dá muito mais do que eu deitado Olha gente Tem Qualquer qualidade? Qualquer qualidade E Madalena, Oi. vale a pena ou não vale a pena andar? <risos> vale a pena Então eu tô aprendendo e vou fazer uma coisa bacana ainda Eu vou fazer, diz que o, o certo é você ser teimoso, às vezes eu sou Eu vou plantar desse jeito aí, que você está ensinando para nós Umas covas e as outras eu vou plantar deitado Aí depois eu vou ter o prazer é de ver É, fazer uma experiência Ó pessoal, passei aqui só para comprar uma banana Já ganhei uma amizade, já tô deixando Também a nossa amizade para com ele Já estou autorizado a publicar isso aqui no No canal, vocês vão ver, vocês vão aprender Então, olha lá pessoal, quem tem chácara aí, ó Faz o teste que ele falou E depois que vocês fizerem o teste Coloca lá no comentário, ô seu Cistro. Eu fiz o teste que o rapaz ensinou lá E funcionou Aí nós vamos Aprendendo um com o outro e vamos morrer sem saber nada, como eu sempre falo. Ó, aqui. ele vai contar para mim o seguinte aqui, aqui pessoal, ó. Nesse buraco, aqui, nesse sinal aqui. Nesse sinal aqui, ó. Aqui. Eu vou colocar aqui para vocês verem, tá vendo? Aqui onde estão essas folhas de abacate aqui, ó. Tinha uma rama de mandioca, deu dessa grossura aqui, desse comprimento, assim, ó. Mais ou menos um metro, um metro. Mais ou menos um metro de comprimento. E deu a, a grossura? A grossura do bambu, bem grosso assim. Aí ele disse que não cozinhou, né? Não, porque eu já tava, mais eu tava muito velha. Mas que deu uma, uma mandioca de acordo, deu. Deu muito né? grande. Uma terra dura ainda. É. Ei, meu Deus querido. Oi? Tá quente. Tá quente? Vamos embora já. Senão uhum. nós vamos demorar para chegar lá. Mas eu fico agradecido a você por esse carinho de ter nos recebido aqui. Dá um abraço no seu pai lá por nós. O pai dele tem 91. Um. Dá um abraço nele lá. E depois, quando eu voltar aqui, se você permitir, eu quero conhecer teu pai. Tá bom? Né, Madalena? A gente quase não gosta de pessoas assim de idade, né? Sim. Ei, eu sou apaixonado por pessoas assim porque eu aprendo muito com eles. É verdade. Tá certo? Então vamos lá. Olha, essa aqui, pessoal, é a Mel e ela veio aqui comer um, um pouquinho de milho. Olha, o dono dela aqui o Adélio. Lá no fundo tá Yasmin fazendo umas fotos. Aqui, ó, o que tá fazendo. Olha aqui que gracinha. É. Ah, Quer daqui? Então, então. Eu comei. Eu comei a comer uhum. <risos> dentro do mesmo. Tadinha, tá adiantada já. Daqui é? Dia, verdade? É. ai, dá um caprichinho pra mim é, não ruim é ruim é. que o Gabriel vai tirar uma foto? não sei mas o Gabriel tem que colocar uma roupinha Só colocar uma roupinha lá, lá vai subir Sandra? não tô pro pai não, com o pai só usa um ah. o boné não gozei? não usa o chapéu. não gozei Tá. Eu tenho cabelo e não gosto de usar. Vamos ver o tá bom? é muito coisado É, começa a frente. Vem Gabi, ó. Gabi, Vai, vai não é. Ah, já percebeu que tem mira aqui, né? Ah, peguei. Tô filmando já. Daqui a gente obrigado motor da o pintinho o pão, o pão, o pão, o Lá, pra mim, pra eu acho que Anda bem né, tá, Matalha? Anda a Gabi que perejinha aqui tá... acostumada. Tá oh. um é calor desse né? Oi! Você vai dar a volta, Gabi, aonde Hã? Aí! Você pode dela? Não Agora, para aí, para aí. Dá, Dani. Tadinha, vai estar tá com fome. Espera ele comer esse aí, Helena. Bichinho bobo, fazendo capim seco. Ele <risos> tem nome, Zé? É pinote ah. Espera ela dar, ele, o Dani. Espera Sim. ela dar. Espera ela, tá? Ele tá com fome, eu esqueci de potrato pra ele hoje. Eu pensei, que eu esqueci. Deixa ela, Dani. Cuidado, solta, solta. Solta. <risos> não tem medo, né? Uhum. Tá bom, Helena. Né? você vai cortar a mão aí. Não, não vai tirar sozinha, não, que você corta a mão. É gente, Pinote. Deixa eu pegar uma aqui. É? Bonitinho, né, Dani? Ele vai lá pegar a planta. Então, né? amanhã vai ter que Quero, vai, Aí a Madalena foi ir, ali agora não a gordura não, né? Mexe pra mim aqui bem Mexe pra mim Sim. lá Aí a Madalena foi ali agora com a irmã A irmã é essa querida aqui, ó, que eu não gravei ainda Porque ela tava aqui dentro, que é a esposa do irmão Eugênio Aí a Madalena foi ali, né Eu não sabia também, porque pra eles é não. normal Ela falou que ia buscar gordura. Busca, buscar gordura Eu achei que era só gordura pra fazer a comida É, mas dá uma olhada aqui, pega esse pedaço aqui olha. Que eu tô vendo aqui, ó olha. Gente, que delícia isso aqui olha. Olha, olha lá dentro, do um pedaço, um nacão de carne, é. ó Aí a turma da cidade não conhece isso? Minha boca tá dizendo água. Os que conhecem têm saudade. Os que não conhecem, tá conhecendo agora. Ó. Carne de lata, olha. Pedaço, os pedaços do porco tá tudo aí, ó. Pega aquele pedaço Sabe lá. Sabe o que a gente fazia? Olha, olha pega ele, vai. É isso aí. Olha, tá, <risos> tá tão gostosa a coisa que até para tirar, olha, olha que coisa mais linda, olha. Mais linda, vai ser na boca da aí gente. minha mãe, depois. Nós, é. assim, era difícil comprar pão. É. Então nós comíamos, esquentava a carne. E comia com farinha na merenda na, na na É gostoso Nossa, é aí. muito bom, muito bom Era então, é... no almoço, era eu... no café da tarde, é, na ó... janta, era no café da manhã Naquele tempo, na... a gente tinha uns tempos que o jeito de alimentar era é diferente, né? Totalmente, o... totalmente O irmão conhece coalhada muito bem, né? Coalhada Eu gosto de coalhada, gosto muito, com farinha de, de, de, de, de, de, de, de... mandioca eu, eu, eu usava muito a farinha e mostrava com rapadinha. Tá né? Então, rapava rapadura e põe a farinha, ficava sem meia morelinha, uma coisa também aqui, é galera. Hoje, hoje Às vezes coisa. a minha mãe estava trabalhando e a família estava pra roça e chegava da escola. Chegava da escola, mas aí o feijão com arroz, muitas vezes eu não queria. O que, que eu fazia? Eu caçava ninho de, de galinha, achava os ninhos que tinha quatro ovos só, que era ovo, que às vezes ela bota oito, nove, dez. Catava aqueles quatro. Olha a boca enchendo d'água, Aí eu catava aqueles quatro ovos, quebrava naquelas naquela, bacias antigas, e batia com, com garfo, batia, colocava açúcar, batia. Quando eu estava encorpando, eu metia farinha de mandioca, fazia aquela e comia eu aquilo, aquilo. Eu moço podia eu esquecer, podia esquecer, saía e ia lá para a roça, trabalhava o ré da tarde com a minha mãe, com o pessoal lá na roça, hoje quem que faz isso? criança hoje eu não aceita, né? Não, não aceita, mas, também, aceito. Aceito. mas Caraca, também não tem cara, culpa, cara. né? Tem é. Não tem, de culpa, de que que tem culpa, porque fecha. não está acostumado. Não, é... É um é sagadinho, um pacotinho de bolacha, uma coisa... É... Até né? é. um... Um refrigerante... É... o ritmo não muda, né? Muda. É o feijãozinho com ovo, Aí deixa a farinha ali... Aí e, vai, e come, ah, e tá meu Deus. É. Se eu vou comer um bocadinho, uma bolacha daquela lá pra, pra um verendo, pra mim não comei nada. Não dá nada também? Bom, não, aí também não tem nada, né? Aí não tem nada. Não tem nada. Não tem nada. É, eu já, Meu jeito de viver é. É, é isso aí, gente. Aí agora eu gravei pra vocês esse, essa benção ali. A Madalena tá preparando a comida com a irmã, Na verdade, a irmã tá cozinhando, mas a gente tá só hoje só, só conversando. É, pessoal, agora a Madalena já está aqui. Nós vamos almoçar. Ela já pegou a famosa aqui, ó, carne Ai, de lata. a mais linda. Aí. Tá aqui, irmã mãe, mãe é a irmã caprichou, é mas caprichou e dá gosto. O arrozinho que todo brasileiro ama trata, junto do com o feijão. E agora eu vou também tirar a ah, minha é parte, porque, porque aqui nós vamos almoçar agora. E a irmã é caprichosa como sempre. Bom, as pessoas são sempre assim, né? A irmã Eugênio já tá pegando o um prato dele, já vai pegar o Comidinha, a Madalena tá tirando ali. A menina bonita aqui, chamada Lívia. Nome da minha neta. Ué, vamos almoçar, irmão. Vamos almoçar, irmão. Vamos almoçar, não, não, não, não. não quer que filmar ela, mas eu vou falar uma coisa, não. viu? Ah lá, agora sou eu vou tirar o meu. Deixa eu ver aqui. Parar aqui, ó. Olha que bonito, ó. Gente, olha o que nós encontramos aqui. Uma pedra literalmente partida. Parece que foi feito por mão, mãos humanas. Interessante. Pessoal, encontramos uma carreta especial puxando uma peça aqui, ó. porque não pode permanecer na pista por conta de um acidente Já passou assim, Não acredito, não, não é escondido de mim Mas é uma dor no coração não A gente não cria aquilo pra gente, né? As outras ali. <risos> a é pequenininha. A miudinha. A Gandhi. A Gandhi. A Gandhi. A Gandhi aqui. Como que você chama mesmo? Como é que você chama? Fala pra ela. É Júlia. É Júlia? E as suas irmãs? Ela é uma Ela vinha. Aquela é a Lavinha, aquela é a Manu Qual é que é a Lavinha? Manuela. É a Manuela Cadê ela Lavinha? Pois é, a Manuela é Manu, Priscila é Pri Patrícia é Pati. Eu tenho uma filha que é Priscila, é Pri Ah não, a minha sobrinha também é Pri <risos> Teve jeito, teve jeito Meu filho é Rafael, é Rafa Até ah. eu chamo ele de Rafa É, a minha outra, é Patrícia é Pati. A casa fez pessoal tem tanta coisa guardada, tanto segredo guardado que a gente pode aprender. Olha, olha! No dia 2 de setembro, faleceu uma ah. tia minha ah. com 99 anos. Ai meu Deus. 99! Essas essa é aí servem mais coisas que com 90. 99! Ah, uh. Que coisa, né? Ela era uma belazinha, sabe assim? Ela... magrinha, pequenininha... É sempre assim, esses mais antigão, né? Olha não... que não tá ligando. Sim, é. E você não vai? Que? Você não gosta de ir lá? Eu, eu, eu, eu, eu gosto, mas só um pouquinho. Mas ah. é, eu rodo só um pouquinho. Se for, eu rodo só um pouquinho. Então roda ela. Lavínia, roda ela então. O o sim, eu eu acho, Cícero, eu acho que a sua Lavínia vai ser que nem essa. Você acha? Acho. Pode ser mesmo. Lavínia, vocês falam toda Lavínia quietinha. Lavínia, pera aí, pera aí. Lavínia, que Deus te abençoe, está comigo. Não tem dois meses. Não tem, não tem três meses. Ai, dois. Marisinha. Dois. já tem. Cícero, ela nasceu dia 10 de agosto. Não, bem, eu nasceu em julho. 10 de julho? 10 de julho. Ah, 10 de julho. Mas é de julho ainda, ela é de 22 de julho. É. A minha, ela vem. E a minha já, já, já tá vindo sapequinha, viu? Ah, é quase 90 dias agora. Mulherzinha. Tira da ele. Agora a Emanuele só vai olhar na carinha dela, vê que ela é feira. Né? Ah, é. É. Não. É, eles falam que. A Emanuela é um terror. Ela é que Deus deu saúde. Elas têm saúde, competição. né? É normal, né? É. É Fala, Lola, lá, lá, lá, senão vocês estão, vocês estão fazendo graça já. Vocês vão cair daí, né? Vê, tudo isso aí na, na cidade não faz. Então, né? Não tem espaço, não tem um cachorrinho não pra não brincar, não. quando tem aquela merrequinha e, e a casa perdendo. Nossa, tá o cachorro vai se vira. Eu tinha um na cidade, o, o meu cachorrinho sumiu, porque ele tinha de foguete. Ah, qualquer um deles. Tá? Aí teve uma vez, depois de maio, aí, aí ele ficou comer foguete e sumiu. Nunca mais. Ele desaparece mesmo. Nunca de mais falava. eu vi meu cachorrinho. Não, que explode, né? Ele era igual a essa, essa aí, só que ele era pertinho. cozinho